Live, uh, estou aqui em estúdio com o meu grande amigo Frederico Carvalho. Prazer, olá. É, é, é bom. É, Já não te há muito tempo, é, há uma é. semana para aí, não é? Estivemos no VidCon, aliás, foi, foi aí que depois até combinamos fazermos aqui o live, calhou bem, vieste a uma formação que tiveste ontem no Porto e vieste aqui ao. ao é vieste aqui no nosso estúdio. Uh, portanto, isto, o registro deste, deste nosso live é um registro informal, mas com conteúdo, naturalmente, é essa a ideia, em que vamos partilhar aqui algumas experiências. Uh, em part participar em eventos a tua experiência formativa, como é que está o mercado português, já agora comparando o mercado português com outros mercados, tens tido experiência tanto em eventos uh, como se calhar com clientes também, portanto vamos, vamos partilhar aqui uh, conhecimento relacionado com o marketing digital e com o panorama do marketing digital em Portugal e no mundo será resumindo talvez que ser, maravilha. Esses, os nossos temas não, se eu estivesse é. desse lado eu ficava até ao fim eu não saía só com os temas que mais é. que disse podem acontecer aqui também coisas incríveis, pode ser abaixo da cadeira, podem acontecer assim coisas fora do normal, não é? como acontece ah, é, acho, que, acho que estou seguro. Sim, sim. Há muitas coisas aqui no teto que podem cair, portanto isto, tudo é, possível, tudo é possível. O Vasco diz que foi ele que montou, portanto agora... É, é duvidoso, é duvidoso. É verdade, é verdade. Portanto, estamos a, acompanhar, estamos a ver lá claro, no, no Instagram que estamos a acompanhar em direto. No Facebook também estamos a acompanhar em direto, portanto esteja à vontade para interagir. Eu vou, vou espiritando aqui de vez em quando os comentários. Por exemplo, é, a última vez que tive com o Vasco foi na Vitcon, e vai dizer, pá tens que ir aqui a este evento aqui do vídeo eu já estava já quase a pensar, aí é isso, vou ou não vou e depois ele insistiu e eu realmente adorei a área do vídeo é uma área que eu não domino tanto em 2014, em 2015 quando foi a produção do Click Summit que foi a primeira conferência online eu bebia tudo que era vídeo e software quando chegámos agora aqui ao teu estúdio, estava a falar que eu usava A, eu consumia ao máximo que podia todos os softwares que existia só que depois fui deixando de lado até que quando nós passamos o Click Summit online para offline então essa matéria de inovação tecnológica relacionada com o vídeo foi-se perdendo e agora, naquele desafio que foi em Londres na Vitcon, foi, eu não sei as datas concretas mas foi há uma semana, há uma, há uma semana foi, portanto, em fevereiro. Isso, epá, fevereiro. e realmente isto é... Quer dizer, não é que já, quem está a ver já não saiba, mas isto precisa mesmo de uma atualização constante e o facto de ir a, irmos em eventos lá fora traz-nos também uma visão de quem tem uma economia de escala que nós não temos. É verdade, e, e, e o que eu achei até mais interessante foi... Uh, para já, o, o, todos os conferencistas eram de extrema qualidade. Não é que em Portugal não sejam, mas uh, notava-se que havia ali um, um, uma, uma seleção muito grande e, e isso refletia-se na qualidade das apresentações, que eles vão apresentar conclusões, que podem ser discutíveis ou não, e até a toda que seja discutível, mas era baseada em dados, em volumes de dados gigantes que em Portugal é impossível. Pois, pois. E, e isso dá consistência aos resultados. Eu, nós fizemos isto, recolhemos dados e chegamos a esta conclusão. Vale o que vale. É a conclusão para, aquele, para aquela realidade, e isso dá resultados muito consistentes e era o que estavas a dizer, que é, podemos transpor e adaptar aquilo para a nossa realidade, até porque a nossa realidade é em Portugal, mas também é fora de Portugal, portanto, mesmo com clientes que, que trabalhamos acaba por ter essa expressão. O que é que te gostaste mais, na VidCon? Pá... Uh... Seja de tema, seja de experiência, de tudo, aposto que gostaste muito lá do, do, do canto do Facebook e do Instagram. <risos> gostei muito, Estava gostei muito. lá um bocadinho escondido. Mas, por acaso, é interessante, quando foi, eu quando encontrei o Vasco Navidcon, estava a comparar a minha experiência de 2013 na Web Summit em Dublin. Foi a primeira edição que eu fui e tinha 10 mil pessoas, que era exatamente o mesmo número de pessoas que teve aqui em Londres também. Eu comentei com o Vasco que na altura nós éramos uns 30 portugueses quando fomos no Web Summit. E aquilo foi uma maravilha porque fomos uh, bem recebidos pela Embaixada de Portugal, uh, fizeram-nos um brilharete na altura por sermos os meus, alguns dos primeiros portugueses lá fora. E agora, que nós vimos David quando não, não éramos mais de seis Não tem mal nenhum, não tem mal nenhum. Mas comentámos, epá, faltam, estava à espera de ver aqui mais youtubers ou mais profissionais na área do vídeo. Foi assim um bocadinho de espante, porque o preço até achei bastante acessível. Era 145 euros para poder estar nos 4 dias, depois havia aqui três níveis de bilhetes. Mas enfim, isto tem é para dizer o quê? Para dizer que a, a, a primeira coisa que eu gostei de ver foi a comunidade portuguesa, Vita Ti, outras, a Ana também de Milenar, outras pessoas. Uhum. isso é giro porque nós trocamos experiências muito específicas sobre aquele tópico. Pronto, retirando essa parte, uh, naquilo que é o core da, do evento, eu fui lá com dois objetivos, um de olheiro, que é para conseguir ver quais são os especialistas que eu posso eventualmente trazer para os eventos que produzo cá em Portugal, o Click Summit e o Digitalks, e depois também, naturalmente, poder agregar valor para as minhas formações para poder transmitir a área. Que embora não tenha uma grande componente das formações que eu dou de vídeo, é sempre importante eu também poder especializar no sentido de conseguir, nós, eu e tu, é? oferecermos um, um valor acrescentado à nossa comunidade. Portanto, nesse sentido... O facto de haver palestras em simultâneo, eventos uh, salas em simultâneo, pá, é uma das mais valias, de certeza. Porquê? Porque nós podemos escolher. Ah, queres ver som? Vai para ali. Queres ver vídeo? Vai para ali. Queres ver keyword? Vai para ali. E nós... Inclusive às vezes vimos salas diferentes e debatimos sobre o tema, sim, não era? Sim, sim, sim. Foi muito giro. Sim, sim, foi muito giro. Tu houve alguma que tu gostaste assim em termos de uh, palestra que gostaste mais? Olha, sim. Uh, eu fiquei uh, uh, em registros diferentes. Logo no primeiro dia, no, no, no Track Industry, eu gostei muito da apresentação do Facebook, portanto foi um dos executivos do Facebook, não estou certo qual era o cargo dele. E o que eu gostei foi ele trazer alguém que utilizava o Facebook e, portanto, eu gostei da apresentação porque trouxe alguém até que usou o Facebook para promover a sua marca e que trouxe ali um exemplo bastante interessante como é que utiliza para divulgar. Uh, não me recordo o nome dele, mas na altura até comentei que é alguém da área espiritual até, que utiliza, e para coaching e desenvolvimento pessoal. Uhum. E que utilizava muito bem o Facebook. achei muito inspiracional aquele registro e depois gostei do, do, das técnicas, de palestras mais técnicas, que é o que eu gosto mais. Uh, gostei muito, muito de uma que é como utilizar o Adobe Rush. O Adobe Rush é uma nova ferramenta de Adobe. Pois eu não conhecia, eu até comentei muito é, O Adobe Rush surgiu no final do ano passado. é Especificamente, ou foi pensar para youtubers uhum. ou para, para creators que querem criar sem esforço e já tinha ferramenta, mas não tinha explorado bem e, portanto, mostrar como é fácil usar aquela aplicação para captar vídeo. Okay. Em situações adversas, até tem filtros para correção de áudio e de vídeo em tempo real, ou seja, com o telefone com aquela aplicação, e também existe para computador, ele sincroniza nos dois, oh. podemos captar vídeo num formato muito on e como fizemos lá, não usamos essa aplicação, mas se usássemos, corrigia logo o som e oh, o vídeo, é sempre interessantíssimo. Sim, sim. É, é tipo um Premiere, mas versão for dummies, que é tipo, muito simples de utilizar. Gostei muito dessa, gostei muito de uma dica, já comprei o equipamento que é... Uh, uma gimbal que permite controlar o zoom e o foco do telefone com, com botões na própria gimbal, um estabilizador, uh, integrando com o telefone e com a aplicação Filmic uh, Pro, que é a melhor aplicação ah, para captar Dicas gimbal. práticas, mas é. acho que já dá. Sim, eu gosto muito desses é. pormenores, eu gosto é, de, da parte estratégica, da tática, mas gosto muito da técnica, gosto de interligar as duas acho. coisas, e a parte técnica, acho que, que, que ali foi muito bem, bem recheada, por ser um assunto muito específico de vídeo. Comenta que o Vasco, nós nós entramos aqui ao, ao vídeo, quem quiser saber mais sobre a Vidcona, o Vasco gravamos um vídeo, sei, meia hora talvez, Sim. mesmo no final da Vidcona, dizer o que é que nós gostamos mais. Sim. Eu estava a comentar com o Vasco que o vídeo já está com 10 mil visualizações, é. mas isto para dizer o quê? Realmente é muito entusiasmante, porque, por exemplo, para mim eu já me sinto privilegiado de estar aqui a, a gravar em Braga, no estúdio do Vasco, uma referência na parte do vídeo, e eu ontem eu estava a comentar com o Vasco que tive a dar formação na Associação Empresarial Portuguesa, e que eu estava no piso de cima a dar uma curso de marketing digital e o João Alexandre e o Roberto Corteiro estavam a dar em baixo Google Ads e Facebook Ads. E eu comentava com o João e, e, uh, que era importante nós vermos mais vezes em conferências e ímos aos estagiários juntos. Porque, estando lá fora, nós bebemos muito da informação. Por exemplo, eu, que não domino tão bem a área do vídeo, foi uma conferência num tema que não é para mim tão próximo, mas eu estava com uma pessoa que me dizia, pá, vai, vai ver isto, vê aquilo. e às vezes os oradores estavam a falar e eu estava a receber às vezes um input eu fazia uma pergunta ao Vasco, o que é aquela coisa que ele disse? aquele jargão? porque pá, a área digital é tão grande, nós não dominamos todas as áreas e eu acho que o mais importante também que nós temos que ter enquanto profissionais é reconhecer também essa humildade é, pá, aquela área não sou tão bom, vou lá buscar informação Sim. eu já me sinto um super privilegiado estar aqui obrigado Vasco, renovado é uma honra é ter -te aqui, somos <risos> amigos já Há uns bons anos, é não é? E, e trabalhamos dois na, na área do marketing digital e, portanto, é bom estarmos juntos aqui a partilhar coisas. Onde é que a, a gente se conheceu? Isso. Agora estamos a falar disso. Uh, boa pergunta. Talvez tenha sido... Foi antes o Click Summit, foi então mas foi aí que começamos a ter mais contacto já, ah. que, talvez há uns 5 anos. É verdade. A primeira edição do Click Summit foi quanto tempo. A primeira edição foi em 2014. Foi quando... Há 5 anos, sim. sim. Hum. Deve ter sido por aí. Uh, não, uh, eu lembro-me... Tu já vieste ao lançamento do meu primeiro livro, okay. que foi em outubro de 2014, de digital 360. Portanto, a gente já se conhecia antes, certamente. Portanto, deve ter sido aí 2013 2014, mas não estou certo onde. Sim, sim, sim. Não estou certo onde é que foi. Falando em Click Summit, Bem. como é que as coisas estão. Portanto, Começou em 2014 então o Click Summit, a primeira edição foi online, não é? as duas primeiras edições foram online. Eu, lembro, eu penso que participei nas duas primeiras, ou na primeira? Sim. Acho que sim. Não, tu já és de prata da casa. Ah, eu, foi exatamente, foi logo no início. Sim. Uh, portanto, assisti a todo. Foi um crescimento incrível que tu ao longo dos anos. Fugito, Nunca fugito. imaginei que chegasse tão longe o Click Summit, não que não, que não tenhas competências ah, isso, Sim, sim, mas. Já começou online, rapidamente passou para offline e começou claro. a crescer. Uh, uh, é um desafio muito grande a realizar um Click Summit. Uh, Uh, uh, ou seja, em termos de logística, preparação isso consome imenso tempo, precisas ter uma equipa há tempo inteiro para isso, porque o evento não, não é três meses antes, é, é com o um ano antes desse é que você vai se a preparar, provavelmente é uma, é uma grande preocupação que vocês têm para realizar. Como é que é esse desafio em termos de discussão, e como é que foi este, este percurso? Ao é, é, um é um bocadinho diferente organizar uma, uma formação. É? Nós fazemos formações para 20, 25 pessoas, mas é, é, é, ou às vezes mais, mas é diferente porque a formação, a pessoa tem um conteúdo, um alinhamento, mas a conferência, além de ter o um alinhamento, também tem a fase de espetáculo, de entendimento, das pessoas poderem moldar-se e, e fluir dentro de um evento, pensando também nas suas necessidades falando com as empresas que lá estão. Portanto, a, tem, tem muito mais coisas, tem muito mais passos. Mas só para dizer que o evento está marcado para dia 10 e 11 de outubro. Uh, é, reserva, reserva na agenda. 10 e 11 de <risos> é, é um evento, a diferença é que é um evento especializado para a área profissional, que eu diria a área estratégica. Se os diretores de vendas, diretores de marketing. O Web Summit, uh, não te mete medo. Não, é, pá, é diferente, não é? Pá, por isso é que a dizer isso, isso é. na verdade, como nós estamos aqui a falar português, dias eu já estava com alguma esperança, mas não digo a ninguém eu estava com alguma esperança que eles não renovassem <risos> eu já meti o evento em outubro a pensar assim, pode ser que eles não renovem eu okay. fico ali com aquele espacinho mas eles renovaram por 10 anos e eu, olha, paciência okay. não, mas eu não e quero... isso não afetou o click não, summit, Não, é que rola tudo bem no... sim, outro... sim, sim, e o web summit... são expectativas diferentes é. e, e, e só para não, só para não ficar a, a estranhar quem está a ouvir eu não quer ser o próximo web summit porque... não, essa ideia nem convém, não. sim, sim, o click summit ele foi criado para, para o foco em área de performance, marketing performance, foi esse o foco. Ou seja, basicamente convidamos oradores para explicarem a ideia, quais foram os métodos que utilizaram, a estratégia e quais foram os resultados. Portanto, conseguir que um orador faça este, este combo 3 é difícil, porque ele até pode trazer ideia, mas às vezes não explica o método. Ou então traz a ideia, traz o método, mas não, mas não explica como é que foi o resultado, porque o cliente não deixa, etc, etc. Em resumo, o foco é marketing performance, mas, isto para dizer o quê? esse este que é o único evento especializado nessa área em Portugal. Tentamos. Foi, foi essa lacuna que, que procurei climatizar. Em porções, em vendas, em performance, só nessa área? Sim, sim. Não estou a ver outro. Na altura também foi um desejo, porque eu, tantas conferências que ia, eu às vezes via todas um bocadinho na estratosfera. Era tudo muito. Mais é, genérico. Era muito genérico, de uma forma geral. Um... que é bom para treinar um tipo público, sim, mas neste caso é para um público se calhar com mais um bocadinho de maturidade. Não isso, não é? E, e, e é exatamente isso. Ou seja, eu sinto que as pessoas quando vão lá querem ver muito, muito casos estudo, etc. Tanto que para fazer só a ponto para um evento que vamos ter antes, que no dia 20 e 21, que é o Digital O Vasco também vai estar. Eu também vou lá estar. Estou a produzir. 21 de Março. <risos> 20 e 21, 21 de, março, de Março, que é uma quarta e uma quinta-feira. Estão todos convidados, www.digitalx.pt Vão lá ver. São 40 oradores, a maioria uhum. do Brasil. E aqui é um evento já diferente, porque... Uhum. Em... Mas também tens Portugal e Estados Unidos, não é? Tem Portugal, Estados Unidos, França, Reino Unido. Tem... A maior é. parte dos oradores são estrangeiros. Okay. Que é diferente com o Click Summit no Click Summit eu faço questão que a maioria, a maioria seja é, portuguesa. É faço questão, Tem, nós quando apostamos então, trazes bons, uh, internacionais, é, nós é apostamos vantagem. muito forte nos então, grandes internacionais mas a maioria eu faço questão que seja portuguesa por aqui é que invertemos tu também vais muito a eventos por aí fora por um lado de uma forma de atualizar mas também para perceber, para tentar captar os sim, clientes, sem não é? sim, várias fazem vezes fazem um grande investimento em, sim, sim, em eventos sim. por aí fora é importante, eu vou e acho seja, não sou eu quem vê o Click Summit se calhar não imagina que por trás há um trabalho muito grande de investigação da vossa parte para perceber quem são os melhores ou pode ter valor acrescentado, para vir cá a Portugal trazer, isso é importante, vir conhecimento de fora, não é que nós sejamos menos competentes que os outros, mas são mercados diferentes, com realidades diferentes, que de repente... Sem dúvida. Há olhos, de outra forma, não é? Há aqui duas coisas. A primeira, só para deixar claro, que é, eu vou a conferências, mas muitas vezes também vão as pessoas que trabalham comigo. O Pedro Gomes foi ao Inbounder aqui em Madrid, o Pedro e também o Martim foram até w Amsterdam, Amsterdã, que são boas conferências, com estilos diferentes e, e temáticas que estão associadas à tecnologia, mas que são mais abrangentes, mas o objetivo é, se toda a gente... E, e digo-vos mais, a maior parte dos oradores que até vêm às conferências são recomendações de colegas. O Vasco okay. dizia: Olha, pai, eu vi um orador que acho que ah, pode okay. ser bom, bom para ti. Sim. E vocês pedem até esse feedback, normalmente no evento, não é? Pedimos esse feedback, mas já ele vem naturalmente. Por exemplo, olha, nós temos um, um quase que um embaixador de referências, que eu posso dizer aqui, o André Vasco de Bala, todos os anos com feito oradores diferentes e bons. O que é ótimo? E tem outras pessoas que vão recomendando com alguma regularidade, mas para dizer o quê? Às vezes, as melhores recomendações vêm dos pais da indústria. Pois. Porque conhecem o perfil e é uma porta de entrada muito mais uma rápida. Mais porque alguém que recomenda não vai recomendar novamente alguém que depois deixou ficar mal. E, quer dizer, a gente vai validar, não é? Vamos validar... Eu vou vos dizer, por exemplo, pessoas que estão à procura de poder falar em conferências. Primeira coisa, pá, façam um mini-vídeo, colocam online, porque a primeira coisa que alguém faz é ver qual é que é o estilo, qual é que é a performance. É? Ter uma, uma página pessoal que identifique mais ou menos o que é que a pessoa faz. Portanto, para a área de marketing pessoal é extremamente importante para validar quem está de fora, não é? Para o produtor ou para o curador, bom, vamos lá ver se isto faz ou não, ou não sentido. É isto estamos a falar de pessoas é. que não têm track record, porque nós no Click Summit e também agora no digital temos duas salas. É, temos uma sala onde sabemos que colocamos lá é, profissionais que, enfim, trabalham numa indústria ou numa exposição que é mais fácil abranger uma audiência de 500 pessoas. E depois temos uma outra sala, a que neste caso chamamos Master Talks, são conferências mais especializadas, onde muitas vezes misturamos grandes especialistas com temas de nicho, com pessoas que estão agora a querer desenvolver a sua área uhum. de negócio, neste caso expondo os seus conhecimentos. Uhum. Olha, e falando de, aqui em Portugal, Naturalmente que cada país tem a sua velocidade em tudo, na economia, no digital e tudo, tudo se reflete e está interligado, tem muito a ver também com, a, com a, nossa, a nossa dimensão, é uma das razões. Como é que tu pensas que está o panorama em Portugal no marketing digital? Isto porque já estamos, trabalhamos neste mercado há, há muitos anos uhum. e, portanto, se calhar podemos fazer aqui alguns marcos, que é, se calhar, quando as coisas começaram a iniciar em Portugal no digital, talvez tenha sido há meio e de anos, quando começou um bocadinho mais a sério, não é? Uhum. Talvez início dos anos 2000 foi os primórdios mesmo, a pré-história, não é? Começou-se a falar em websites, mas a maioria da empresa não tinha. Há meio de anos as coisas começaram a fermilhar mais um bocadinho e se calhar é que as coisas agora estão a começar a sério hum. e este marco talvez tenha começado há uns dois, três anos uh, identificas-te com esta tecnologia que estou a fazer mais ou menos e o que é que tu pensas que está a acontecer está a haver uma aceleração de procura está a haver mais maturidade uh, o que é que as empresas estão a procurar na área do marketing digital quais são os principais erros as hum. principais recomendações que tens Bom, eu acho que posso pegar a minha história pessoal e depois fazer até a ponto com o Vasco porque eu queria a minha própria empresa aos 21 anos e quando queria a empresa aos 21 era tudo uma novidade. E era empresa de quê? De digital? Era de criação de websites. Okay. não eu era um pude que tentava vender. Também foi a minha primeira empresa, era? foi a criação de websites. Era muito difícil vender websites. Era, era difícil. Era muito difícil. Mas, para que é que eu fiz Foi em que ano? Eu, eu tinha 21, portanto... Não sei, eu tenho 34 agora, okay. de já devo ler. Ok, pronto. É <risos> já devia. ler, já devo ler. 2006, se não me engano. 2006. Foi mais ou menos de 2003, Sim. 2004 também. Eu, basicamente, o que acontecia? Eu vinha ali de uma onda que era... eu fui dois presidente de, de, da Associação de Estudantes do de secundário, depois de sair do secundário fui presidente da Associação de, de Estudantes da Universidade, ou seja, basicamente a minha mentalidade era como é que eu vendo produto, como é que eu vendo, o, o, aquilo que eu basicamente queria fazer com a estrutura associativa. Era e, vender, e, e o que podias vender na altura era sites, epá, e, depois, isso, pá, e depois E depois foi ganhando aquele bichinho, pá, eu gostava de ter uma coisa minha eu, e o digital estava a começar o burburinho então foi, tive o escritório, que era ali em Santos, que era uma zona péssima para ter escritório, porque basicamente eu tinha e para durante 4 anos e os meus amigos enviavam mensagens a dizer: Olha, não queres beber um copo? Não queres não sei o quê? E eu ali a tentar que desse <risos> um resultado e ficava a olhar para o telefone. Não era fácil vender sites. Não, não. era. E para ainda em cima com era 21 caro, anos sim. sem barba, e disse. Assim, não tenho confiança em ti, que é o que acontece de uma forma geral que aconteceu muito, não vou fazer, só que agora é diferente, porque as pessoas já, já têm uma consciência muito não, mas, maior. Ah, sim, exatamente. Agora o cliente é que sabe o que é e pede o que pede é, o que é que quer. Mas para dizer o quê? Quatro, ou seja, quatro anos depois, eu uh, fui trabalhar para o Rock in Rio, em Lisboa, depois acabei por fazer também a Madrid, mas eu foi a minha primeira abordagem ao tema das conferências, porque eu era convidado para partilhar as metodologias e algumas técnicas que na altura não se sabia. E pronto, e aí começaram a aparecer também, uh, nessa altura, alguns daqueles que foram os precursores da literacia relacionada com o digital, que não é a parte da conferência, estou a falar mesmo livro ou a parte pedagógica. Uhum. Lembro-me de Filipe Carrera, tu também foste um dos precursores. Isto para dizer o quê? E, e, talvez o que mudou mais nestes últimos anos foi essa literacia, essa, essa metodologia esse processo. Nós hoje temos muito mais livros de marketing digital, o que é ótimo. Hoje até temos livros segmentados, olha, as Analytics, vai ali buscar o livro do André que as Marketing Performance, vai ali buscar o recente livro do Luís Bettencourt-Menich e, e em todos. Ou seja, hoje até conseguimos escolher Queres Video Marketing... Coisa que há 5 anos... Ou redes sociais 360, ou seja, coisa que há 5 anos não, não havia. Não havia, não havia. Não é? Hoje temos mais escolha. E só que, o que é que aqui acontece? Nós bebemos muito de fora. Portanto, quando tu há bocadinho perguntaste temos de escalas, nós bebemos de fora porque somos uma comunidade pequena, uma comunidade pequena que também não se cruza assim tanto. Portanto, há as conferências, etc., mas, enfim, posso-vos dizer que fazer conferências é só para malucos, entre aspas. <risos> Porque... é um esforço monstruoso, não é? Porque é um esforço isso, não, grande. Em termos de, de resultados financeiros, Sim. não é isso que, que vos move, não, certamente? Não, de longe, de longe. É assim, senão, não, não há cinco anos que o evento quase estava a prejuízo, ou seja, eu faço o por gosto, acaba por depois ir buscar uh, de outras formas, mas ah. a estrutura em si, aquilo que é a produção, uh, nós temos uma literacia ainda pequena e isso é que é relevante, porquê? Porque basicamente a maior parte das pessoas tinha uh, a formação nas escolas profissionais, da FLAG, da EDIT, estavam estavam concentradas em cursos profissionais. O que é que aconteceu, pai, nos últimos dois anos? Começou a aparecer mais pós-graduações, mais centro, tudo que é ótimo, porque isso acelera a curva de aprendizagem, só que, por outro lado, isso vai trazer também maior responsabilidade para quem trabalha na indústria. Porquê? Porque tem muito, e é ótimo, porque tem muito mais pontos de avaliação, tem muito mais pontos que podem ser objeto de crítica para perceber, é pá, mas aquilo não me ensinou assim, ou eu já o li assado, o que é ótimo, porque por obriga-nos a, a ir buscar lá fora, a instruir-nos mais para sermos melhores profissionais. Sim, sim. Da tua experiência, quais são os erros mais frequentes que vês que as empresas cometem no marketing digital? Bom, eu acho que isto aqui tem muito a ver com... Bom, primeiro tem a ver com aquilo que eu acho, que é, que é a minha metodologia, aquilo que eu aplico e ensino. Uh, e, alguns podem não concordar, é assim que eu acho que é, e isso acaba por se refletir naquilo que eu vejo e ouço. Primeira coisa, acho que nós estamos... O, o ano passado, o estudo, a Yapmei fez um estudo a dizer que 34% das empresas não têm insight. Vamos considerar que cerca de 70% das pessoas que estão em Portugal não, uh, têm acesso à internet. Então, ou seja, basicamente eu acho que um dos principais erros é uh, apostar tudo nas redes sociais e não ter um alicerce próprio. Acho que eu, eu, para mim esse é o, um dos fundamentais. E eu não me refiro só às empresas. Eu refiro-me também à própria marca pessoal. Principalmente numa indústria que agora está em franco crescimento, que é a indústria imobiliária. As casas uh, atingiram preços astronómicos, há uma dificuldade em procura. Portanto. Para mim, a principal erro é não ter site e depois acho que há uma dispersão de, de atenção onde as pessoas querem estar em todo o lado ao mesmo tempo e depois não trabalham bem alguns canais. Eu recomendo sempre, de certeza também o faço, que é, mais vale em poucas, mas boas, do tá, que estar a é, abrir o conta do YouTube, ter lá um vídeo e depois só fazer o upload daqui a dois anos. A sensação que passa é que parece que a empresa desapareceu. Ou seja, isto para dizer o quê? Portanto, esse, são, em termos técnicos, são duas coisas, dois ativos que eu acho que são bastante irrelevantes, não ter site, não otimizar para os motores de busca e eu diria até que não ter uma base de dados, não, não pensar em construir base de dados que são erros relevantes. Do ponto de vista da empresa, eu acho que o maior falha, o maior erro é a, a, a dificuldade em acelerar o processo da transformação digital, que tem a ver com a automação ou seja, todos os processos em menos em papel e mais digitais, e a parte da digitalização. Né? Pegarem processos que já estão naturalmente offline e tentar transformar de alguma, de alguma forma. Portanto, a única forma que eu vejo disto acontecer é as pessoas a prestarem mais informação. Mais informação especializada. Irem mais a conferências, irem mais a, a, a, a instruir-se, lerem mais livros. E que está a acontecer, não é? Está ah, tá ah, a acontecer. É ah, ah, o ritmo ah, ainda baixo, eu acho. Ah, ah, ah, um, uh, a a oferta de formas das pessoas de conhecimento, seja performances, pós-graduações, livros, conteúdos online, sim, é? sim, a produção sim. de conteúdos, uh, acho que reflete a crescente procura desse, desse, desse conhecimento. não é? Há uma, há uma procura ávida não é? desse conhecimento. Quais são os erros? Tu achas que são... Pai, acho que esse, mais... é, esse é, um, é um deles, eu nem diria não ter website, eu diria que os sites que têm são péssimos. Uh, Confere. Sim, ou seja... Pensem, não, nós temos o tem website, temos, a maioria das pessoas que, estão, que vêm à formação já tem site, não é? Já nem falam nessas que não estão, ou vão desaparecer, ou, ou um dia vão ter, ou vai acontecer alguma coisa com elas. Uh, o site não proporciona uma boa experiência, não está preparado para conversões e depois querem fazer Facebook Ads, Instagram Ads e Google Ads e a página não está preparada para conversões. Este é dos erros mais clássicos... Quem já está no digital e quer ir um bocadinho mais à frente, quer fazer anúncios, tem que fazer. Ou, ou a experiência mobile não é boa, ou então não está preparado para conversões. Esse é o maior drama, penso eu, em termos de performance, em termos de otimização, etc. Depois, um outro erro que eu vejo muito são nas redes sociais. A base do site, naturalmente, que é importante, há aí muitas coisas a melhorar ao longo do tempo. É nas redes sociais uma estratégia muito fragmentada, que é faça um post aqui, um post acolá. Não há normalmente uma estratégia concertada, concertada de estratégia de conteúdos. E de anúncios. Então, de uma forma geral, eu acho que aquilo que se faz de anúncios, até em, tanto em Google Ads, mas mais em Facebook e Instagram, vão promovendo, mas não sabe muito bem o resultado. Uh, e conhecem só uma franja das funcionalidades e pensam que já conhecem muito, não porque, porque acham que sabem mais, mas por ignorância mesmo então uhum. a pessoa pensa que já domina muito bem as plataformas e depois fazer as formações, vem eu não utilizava nenhum porcento da plataforma uh, portanto, daí ser importante que informações formações, ter alguma forma de adquirir mais conhecimentos, pode ser autoridade, leva mais tempo, é verdade, mais, sim, leva sim, mais sim. tempo. Mas muitas vezes nós aprendemos assim, a experimentar. Esses são os erros mais frequentes e, naturalmente, depois teria que uma estratégia consertada 360 em tudo. Não temos que estar em tudo, mas nos que tivermos, estar, estar integrado. O teu livro é uma referência nessa área. O teu não. Mas este específico que tu tens, que é o 360, a margem Digital 360 e Redes Sociais, é uma referência que eu recomendo se ninguém tiver a oportunidade de ler. Que, porque te, que é, é o processo, é isso. Ou seja, a pessoa lê e faz ali a sequência. Não é uma coisa, olha, vou ficar aqui. Para eu ficar ainda aqui. não li os livros, mas já me disseram que até para, <risos> para pisar de papéis, ou para fazer altura no monitor, como eles são assim grossinhos, que é ajeitoso. É assim, é, é, é ou para dar estilo, como ele é grosso, ou andar com ele na mão, dá estilo, mini bíblia. Aqui uh, há tempo estava a ver um vídeo no Instagram de uma blogger que tinha levado o livro para a Tailândia. Ela disse isto pesou-me imenso, porque o livro é um bocadinho grosso, um bocadinho pesado. Pesou-me imenso para trazer mais trouxe para estar aqui a ler o, o, o livro, eu sei piado. agora que falas isso, me lembro, ontem na, na formação, tive uma aluna que era a Ana Nunes, que ela veio da Aveiro, e estava a comentar com o livro digital para empresas, que eu lancei agora com, com, com mais cinco autores, e, e então, eu recordo, nós estávamos no processo ainda de pensar como é que seria o livro, e o André André do pá, vamos fazer isto com cores e com boa capa, com qualidade, com imagens, etc. Mas olha o que é que aconteceu? O livro ficou muito mais pesado mas ontem. Ficou, é, é para cá se ficou é mais pesado. É engraçado, mas foi. é giro com uma tela de Eu quando vi o livro que era desta grossura, é pelo tipo de papel, não é? Pensava que era leve, ela disse, quando peguei era pesado. É pesado, é? E eu também não sabia. E achei mas é. engraçado. É. A diferença e, que e faz, mas parece que não, isso é um fator importante, o fato de um livro ser pesado, o tipo, vais em viagem, andas com ele, influencia. Uh, eu até tenho ali um livro. Uh, uh, Vou-te lançar uma não, pergunta. Não, não se está, deixa aqui. Olha, para mandar-me ao comboio que não, não, eu vou ter que acompanhar. Tenho mesmo. ali na esquina. Vou-te <risos> deixar uma pergunta, vai ficar é. a falar sozinho. Fica para lá sozinho, ah, é. É. I, é. Para lá só sozinho. já um era isto. A pergunta é, este é o entrevistado que eu tenho. É. É. É. <risos> Nos próximos tempos, não dá para perder muitos anos, mas talvez dois, três anos, talvez seja sim, o máximo. Sim, sim. O que é que tu achas que vai acontecer no digital? Não queremos fazer futurologia, certo, mas com base, certo. quem tem muito histórico se mais fa... e vê a tendência, hum. mais facilmente consegue ver o que vai acontecer. Hum. O que é que achas que vai acontecer em Portugal, em termos de mercado, as empresas e a utilização do digital? O que é que tu tua experiência te diz? Vai acontecer nos próximos dois, três anos? E agora fica fico a falar sozinho. E hein? agora... Não, não, não, não, fico a falar para vocês. isto tem tantas câmaras que nem sei por onde olhar. Está aqui um ar, está ali outro, enfim... Não, mas de uma forma geral e não retirando aqui, eu, eu costumo dizer que normalmente a, a, as três áreas a, centrais do marketing digital acabam de estar dentro da área de tráfego, engagement e conversão. É só para facilitar o entendimento geral de todas as pessoas. E eu acredito que aquilo que se está a passar é a especialização. Vão aparecendo cada vez profissionais que vão se tornando especialistas na área de captação de contactos, na área de, de conseguir atrair visitantes, pessoas que vão se tornando cada vez mais especialistas na gestão de redes sociais, do relacionamento e pessoas que vão aprimorando da área das vendas, do follow-up, da conversão, da parte analítica. Isto para dizer o quê? Ou seja, claro que o ideal é sempre haver pessoas que estão dentro das empresas ter um conhecimento, um conhecimento transversal, isso é ótimo, maravilhoso incrível. Só que o que está a acontecer é essa especialização. E essa especialização vai trazer o quê? Vai trazer um bocadinho de mais responsabilidade para quem trabalha e quem chefia, porque tem que dominar mais temas, porque, enfim, para a pessoa saber delegar também tem que perceber minimamente sobre o tema. Essa é uma, muitas pessoas vêm fazer informações por causa disso. Às vezes são os gestores que querem saber delegar ou saber pedir e vêm fazer a formação para conhecer até a parte técnica é importante, nesse aspecto. Sem dúvida. E isto a delegar não é só delegar para quem trabalha internamente, mas a falta também de agências. Não é? Quando eu compro, vou dar só um exemplo rápido. Eu normalmente eu tenho uma checklist, aliás, tenho uma checklist que, curiosamente, não obrigado. Sim, por... sim, está aqui. Não sei se está Não sei se está nesta beleza que aqui é está, está, está, por apenas 20 <risos> euros. Não está isto livre, é e agora, mato. podes mostrar <risos> o interior a cores, não é? Está. está... Está bastante colorido, não é? Agora, agora não encontrava nenhuma página a cores. Não, mas ok, mas tem, tem, tem, não, tem não. algo... É, ficou bonito. Sim, ficou, ficou, ficou bonito, bonito. Não, eu realmente eu não sei se o é que encontrar... Ficou bonito, sim senhor. Eu gosto, Bom, eu gosto, menos que, esta página. Eu gosto página, deste capítulo. Esta página não, não, não, não... Este capítulo está muito bonito. <risos> Não, mas isto só para dizer que esqueci-me. Exatamente. Pronto. Portanto, estavas a falar na especialização. Ah, exatamente. É? <risos> Ou seja, como estamos a entrar a ganhar alguma maturidade, ah. faz sentido que a especialização seja mais procurada de alguém que quer leads, alguém que quer analítica, e, portanto, e no fundo, ah, os livros que estão no mercado já estão a antever um bocadinho essa especialização. É isso. E as formações que estão a acontecer também estão aí nesse caminho, não é? Sem dúvida. Isto para dizer o quê? Por exemplo, aqui neste livro eu tenho uma checklist, e, e eu acho que calente, por exemplo, vou dar só este exemplo rápido, de quem contrata um site, tem que fazer algumas perguntas simples. Do género, uh, o site já tem um setup feito para email marketing, já tem o Google Tag Manager, vai ter o pixel de conversão. Coisas básicas. Preparado para SEO, tem campos para, do, para inserir campos do SEO. O AdWords está ligado ao Analytics, não está? Ou seja, basicamente é começar a avaliar pequenos pormenores, mas quem está a comprar... Há as tantas que compra um site e compra só a maquete gráfica, compra só o design e depois pensa assim, pé lá. É normal, sim. E depois olha aqui para baixo e pensa assim, é pá, se calhar falta me aqui bases. Ou até a agência, agência tenta-lhe vender SEO e isso tudo e o cliente acha que ele está a tentar impingir e rejeita. Então, se conhece a sua utilidade. seja do lado de que, quem faz a, a parte de serviço, seja da parte de quem vai comprar, eu acho que é muito importante, livros como este e com, com o Vasco e outros que tais, de rapidamente a pessoa, num curto espaço de tempo, conseguir perceber, ok, então falta isto, xxx, eu faço quase uma checklist. Uhum. E, e frequentar também as zonas onde existem mais profissionais porque é oportunidade para tirar dúvidas estou-me a lembrar, eu e o Vasco agora na VidCon tivemos no espaço de, do Facebook e tivemos a oportunidade de tirar dúvidas diretamente foi com a pessoa do Instagram foi incrível, foram. e eles foram incríveis imagine nós que trabalhamos na área só isso valeu o evento, é. para mim Trouxe informação privilegiada. O que eu senti é que lá trouxe informação privilegiada nas conferências e falar com a equipa do Facebook e do Instagram. Portanto, quer informação privilegiada? www.digitalks.bte. Está lá. Vai haver 20 e 21 de março. O Frederico é um bom vendedor. <risos> Conferência onde vamos trazer o maior número de especialistas de marketing do Brasil para explicar quais são as técnicas que funcionam lá e que vocês também... E que nós podemos aplicar cá. Uns 100 outros não, porque o objetivo deste evento também é fazer a ponta ser de um de normal, do negócio o Brasil. não é? A ideia é ver vou então todos, todos os anos, não é? mas olha, interessante. Eu, eu, eu não tive a oportunidade de dizer, mas queria aproveitar porque nós estamos a acabar. Mas só para dizer o seguinte, nós quando tivemos a fazer a, o click summit, o motivo pelo qual estamos a produzir o digital foi que os brasileiros viram o nosso trabalho cá e disseram: nós temos que fazer. O okay, que o click summit? Sim, sim, sim. sim. O click summit, o click então, então, sim. Nós temos uma sociedade, uma parceria. Uhum. Nós fazemos a produção, quer dizer, tratamos da parte mais relevante, não é? uh, digamos porque nós estamos o terreno, conhecemos quem, quem é que trabalha com o quê. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que isto vai ser muito importante para, eu acho, para o mercado. Porque é uma visão que vem de fora. Uhum. E, e no mercado que está muito próximo dos Estados Unidos, que acompanha as tendências muito de perto, uma economia de escala onde as pessoas falam muito e há muito... Eu tive no Brasil, em agosto, nós falámos disto até... Qual é a tua comparação Brasil-Portugal? é que faria? A comparação em termos marketing digital. É... é... É assim, são, são, são culturas que, embora sejam semelhantes, têm a, a, aqui algumas a, diferenças. Eu acho que a nossa comunidade é ligeiramente mais fechada e, e a do Brasil, que, que, que eu senti, que é mais aberta e, e troca ligeiramente mais informações. O facto de ser um país maior tem mais eventos, o que cria mais oportunidades para os profissionais partilharem palco. E isso, a, parecendo que não. Não é empreendedor de palco, é diferente. Porque eu senti, eu fui fazer duas palestras, que a pessoa que sobe ao palco tem uma estaleca verbal que é muito raro. Há muito poucos profissionais que eu já vi... O público exige muito deles. Muito. E, não, eu vou dizer, eu já trabalhei com mais... Eu já, já fazemos isso há seis anos o Click Summit, eu já vi muitas conferências, portanto, eu acho que já rodei para aí... Rodei no sentido de ter visto e ter tido a oportunidade de trabalhar com cerca de 220 pessoas no mercado. Portugueses. Portugueses estrangeiros, mas a grande maioria portugueses. Portanto, eu reconheço muito rapidamente a diferença. Okay. E aquilo que eu sinto é esta leca é verbal, o pensamento, as metáforas, a forma de explicação eu sinto que o Brasil comunica muito bem e nós... é típico do público é, brasileiro é verdade, isso, é, verdade, não é? é verdade, é verdade mas... Nós somos tipicamente mais técnicos eles tipicamente mais uh, uh, um diálogo mais metafórico se calhar, não é? É verdade e, e sabes que eu até ia com uma percepção de que se calhar ia haver um bocadinho mais de show off uh, em termos de presença, mas não, não. Uh, eu tive até a percepção até, até ao contrário de é. uh, muito técnico, muito metodologia e aí foi que ah. talvez a minha... não é que eu já não tivesse pensado nisso mas foi talvez uh, a sensação que tive mais próximo do facto daquela estar próximo dos Estados Unidos dá nos um valor muito acrescentado sim. que nós também por sermos um país que não trabalha tanto em economia de escala não que não alguns não os façam, mas estou a falar da grande maioria não o fazer uh, a mim fez-me diferença, tanto que estou-me a programar para lá voltar quando o mercado é grande é sempre espaço para mais um não é? sim, sim, <risos> pelo menos para testar não é? uh, eu, eu, assim, para perceber o mercado mesmo sim, como sim. Funciona, não é que funciona eu percebi é claro. que nós temos muito mais facilidade em compreender o português do Brasil do que eles compreendem o português de Portugal então, se for a velocidade com que eu estou a falar, esqueçam, não dá, Ninguém não é? Porque eu falo rápido, é? uh, Mas, pronto, lá também aprendi a meter a, uma, uma baixa atrás, mais devagarinho. Uma beleza, mais ou menos. Foi giro. E... Foi, foi uma experiência gira para se perceber como é que funciona lá, lá o mercado, não é? E eles também uh... quererem vir para cá, também a é ideia de perceber como é que funciona aqui, cá o mercado e poder ver uma ponte de ligação entre, entre os dois continentes. Não é? Talvez muita é assim. gente não, não saiba, mas os brasileiros no último ano foi quem fez mais compras em Portugal. Foi o segundo país que comprou mais casas em Portugal. Foi o quinto país que visitou mais turisticamente o nosso, esta, esta zona. E já para não falar que uh, a, a comunidade uh, onde há mais portugueses, a segunda comunidade onde há mais portugueses, é no Brasil. Isto para dizer o quê? Ou seja, não é que a gente já não saiba que já é de relação, mas é também Está aproveitar o um momento. É. Que, quer dizer, com o que se passou na política, na economia, etc., houve muitas pessoas que fizeram a segurança e outros, e outros critérios aproveitar aqui o espaço de Portugal portanto, basicamente é nós também percebermos como é que o mercado funciona e bebermos também desse, desse movimento. Muito bem, estamos a terminar, tens que apanhar o comboio, portanto você não sabe, mas o Frederico vai apanhar o alfa não faltam muitos minutos, mas estamos perto do, não parecemos perto do, do alfa para terminar, palavras finais, o que é que queres dar? Recomendações de, de, de, talvez aqui um resumo, recomendações de marketing digital para empresas, recomendações de aquisição de conhecimento ou, ou de comportamento para, para melhorar a sua, certo. o seu conhecimento o que é que tu gostarias de deixar? Para então, se que eu vou começar pela parte da aquisição. A primeira sugestão que eu faço do tema da aquisição é acompanha o Vasco Marcos. Porque ele faz diretos com convidados especiais. Não, eu acho que, eu uma vez disse e reforço, parece que... Não, isto não é boa relação, é mesmo um facto verídico, porque é o seguinte, eu acho que o Vasco é das pessoas mais completas em termos de marketing. Eu estou num estúdio dele, que eu nunca vi uma coisa assim, eu já fui a alguns estúdios de televisão, e este é, pá, é incrível, pronto. Tem muita facilidade e pensar que isto vem de uma pessoa com este espírito, não é? Que já produziu livros, portanto acompanha o trabalho dele de certeza que a área de vida ainda por cima está em crescimento quer dizer, não é que a gente já não sabe é que está em crescimento, mas... Está, está a crescer mais agora. Está por forte, momento. portanto... E, e é muito relevante, vão acompanhando essa informação e quando se refere à aquisição de conhecimentos, procurem, pesquisem, façam perguntas, tenham uma ligação direta com os profissionais da área, porque isto pode-vos ajudar a acelerar pequenos passos. Eu próprio, às vezes, basta um twistzinho, basta um perceber, ah, afinal a keyword não era, o fim era do princípio, afinal o thumbnail devia ter o contraste e não ter o contraste. Há imensos pormenores, não é? São pormenores que de repente dão um boost brutal. Pronto, isto para dizer que nesta aquisição de conhecimentos acompanho o Vasco. Acompanhem também eh, os Eu o Fodrígue Carvalho. Pode ser, se quiserem. Eu estava à espera que dissesse. Obrigado. <risos> Um, e e palavras finais também para agradecer a oportunidade de teres-me convidado eu é já uma honra ter-te aqui é a primeira é a vez e espero que seja mais vezes ah, vez, obrigado mais obrigado, vezes. obrigado não isto vai você sincer vai depender do número de visualizações não okay. não lá. Ah, a, gente, a gente mete aí orçamento nisso <risos> não mas, mas é muito interessante eu, eu gostava também de, de, de também fazer uma referência que é, eu acho que estamos a fazer a ligação com Portugal e Brasil e eu não temos acho que dois minutos só para dizer o seguinte nós temos trabalhado a minha equipa portuguesa está a trabalhar diretamente com a equipa do Brasil e uma coisa é eu ir como participante ao Brasil ou ser, ou ser convidado para dar uma palestra e portanto as mordomias são sempre muito simpáticas, vou-vos dar um exemplo eu fui a João Pessoa, ao Nordeste e houve um senhor que chegou ao pé de mim e disse assim cara, você podia falar um pouquinho mais de português de Portugal? é tão gostoso <risos> mas ou seja, tá foi muito bem tratado só que outra coisa diferente é quando nós estamos a trabalhar ao mesmo nível é quando tu estás com oradores que têm uma posição em palco contigo, quando tu estás a produzir um evento cujo objetivo é o mesmo, e aquilo que eu sinto é que realmente eu acho que faz -me, faz -me um bocadinho falta, e também esse é um motivo pelo qual também vou fazendo as conferências, é que, mais intrusamente, dos profissionais, portanto, os estudos que nós estamos a fazer é muito relevante também para isso, mais entrosamento é aquilo que eu sinto que há muito lá e nós devíamos explorar mais. O facto de nós termos um país pequeno, que eu sinto é que nós vezes somos mais fechados, temos a nossa, a nossa quinta, é, pronto, que, também, que culturalmente cultural, assim, é? que é um Fechaço. formato, não é? E, e às vezes sinto que do outro lado acaba por haver uma abertura muito grande, olha, está aqui isto, está aqui isto, faz, faz, faz, faz, faz. E isso acaba por, na minha opinião, ser muito mais vantajoso do que a desvantagem de estarmos fechados. E outra coisa que queria partilhar, também agora de, desta deste percurso que tenho visto, tem a ver com as cidades onde tenho feito formação que é, eu tenho visto também muito mais interesse em zonas onde tipicamente as formações não vão, zonas do, mais, periféricas. mais periféricas, sim, do que tipicamente as zonas urbanas, e isso é ótimo. Sim, não é? eu também tenho tido essa experiência. Porque significa que o conhecimento tem vindo a ser cada vez mais transversal e não podendo ir deslocar-se, porque ai, eu compreendo, há investimentos, não é? Não só é investimento de tempo, mas falo de investimento de transporte, o hotel, não é? tudo isso quem mora em zonas mais do interior acaba por ser mais difícil. Mas acho que o vídeo vem facilitar isto e acho que foi para isso também que gravamos este webinar. É Muito bem, terminamos em beleza. Agradeço-te imenso de estar aqui. É um bocado enorme. Uh, uh, uh, uh, vamos estar em breve, até no noutros eventos. Uh... Digitox. Não sei se já tinha então... falado. Não, não. Talvez. Mas talvez noutros eventos nos Estados Unidos, talvez vá lá, temos estado a falar nisso. É, Estamos a ver. falar nisso. Portanto, acompanhem o Frederico Carvalho, tem feito um trabalho incrível, em uh, marketing digital. Em breve teremos outro direto digital 360. Até breve. Tchau.